Tem no Instagram, só que daí eu lancei meu especial de comédia, lancei há pouco, até 98%, tá lá no YouTube, quem quiser ver. Como é que é o nome? 98%, que é o percentual que eu saí do BBB. Foi ali, ah, ali. <risos> Foi ali, ali. Não vem dizer que há. Tá é certo. Tá é uma, certo. Uma, uma, uma aceitação incrível. incrível. 98,76. 98, <risos> Você é o recorde. Eu fui o recorde, depois a, a Carol, Carol, na outra Passou. semana, me 99.15%. <risos> Nossa, que véio. alegria. É. 100%. Só né? que ela ganhou um especial e você é. não. culpa <risos> Cara, aí o seguinte, eu lancei o 98%, contando do antes, durante, e pós, BBB e das polêmicas, e eu sem Instagram, cara, pra divulgar o bagulho. Aí é foda, porque tu não consegue contato nem com os outros comediantes não consegue nada, né? Aí eu, cara, vou ter que... Daí eu já tava numa fase, já tô numa fase usando o cancelamento a meu favor. Que daí é jogado. Eu pensei assim, cara, eu preciso criar uma piada que faça a Sônia Abrão divulgar esse meu especial. <risos> eu preciso Entendi, dela. Entendi, beleza. Entendeu? Até, por enquanto, gênio. Cara, você aí, é o, eu, marketing enquanto, de guerrilha. Por enquanto, gênio. Vai. Você é marqueteiro de guerrilha. Ah, é. Aí eu hum. fiz uma piada, que é o seguinte. BBB uh, dessa, desse ano, cara, não foi, né? Ficou ali mais ou menos... Flop, flop. Falou, Pô, flop, flop, flop, flop, flop, flop. Flop. É. flop. Tanto que é muito engraçado, o cara... No outro dia não se falava nas pessoas, não. Verdade. Muito louco. Enfim, só que teve uma situação que me chamou a atenção porque eu fiquei ansioso, porque eu queria comentar. E a galera esperando já comentar esse aqui, ainda mais depois de participar. Aí, tô vendo uma festa com a Negavé, a primeira festa. Aí tinha a Linda Quebrada. Sabe a Linda? Sim. Eu não vejo. A Linda era uma travesti tá. que tava lá. Tá. Aí... Ela tá na festa, beleza, eu achei, pô, bacana, né? Os caras tão, tão diversificando pra caramba. No meu ano, foi a primeira vez que tinha 50% negro na casa. Muito louco também. Aí quando vê, do nada, no meio da festa, começa a beber e tal, a Lin foi lá e pegou uma mina. tá pensando não. que eu sei cara. não Não, porque... vai, segue. Aí a Lin ficou com uma mina, com a Maria é... que tava lá. Mas eu enlouqueci, na hora. Imagina. Na hora. Eu olhei pra minha nega e falei... Nah, mas foi isso aí que deu a merda é, pra você. Eu mas, falei assim, mas você tava sem Instagram. Não, eu tava com. Ah, mas eu você tava com. Eu tava... Eu tava tá, tinha mas vontade. Aí, mas tá. aí que deu a merda. Foi não, aí... Que deu a merda. Mas não não, eu não falei nada disso no Instagram. Tá. Aí eu peguei... Não, mas o que que... Eu falei pra ela... Não, mas o que que... O que que ela quer fazer? O que que ele... que que ele quer fazer com a minha cabeça? Quer me enlouquecer, cara. Porque o cara vira travesti... Na minha cabeça de leigo. Depois eu até aprendi. É bom. Eu vou ensinar pra galera... Eu entendi assim: o cara vira travesti porque quer ficar com outros homens. Uhum. Né? Quer ficar com homens. O homem. primeiro pensamento é esse. É, eu perfeito. pensei assim: e tá pegando outras minas? Falei pra entende... minha menina, cara, puta, dinheiro posto no lixo. Né? Porque gastou com cabelo, com silicone, com hormônio, o cara. Aí fiquei com isso na minha cabeça. Aí, quando eu tava sem Instagram, eu pensei assim: cara, eu preciso botar uma piada foda no show. Aí eu me lembrei imagine, disso. Imagine o que veio. É. Aí, aí foi aí que deu uma merda. É. Eu vi isso aí. Aí você bolou uma piada Botou e lançou. Uma piada e lancei. Fodeu. Aí, cara... Viralizar, viralizou. lancei mano. de noite o especial, acho que às 21. O 98%. De, manhã, de manhã eu já tava em tudo. Todas. Hugo, Léo Dias, Sônia Abrão, a Jovem Pan fez o especial Nego Caralho, Não. velho. Tudo. Todo, todo mundo falando. Até o Monarque tá falando mal de mim. <risos> não, o Nego de realmente tem limite. É, vamos respeitar. Não, não, galera, olha... Caralho, desse eu, nível, é, irmão. Só que daí, o que, que aconteceu? Todo mundo tem a curiosidade, né? Os caras foram lá no especial. ver Assistir. Aí, tipo assim... Cara, a maioria da galera, assim... Cara, eu vim aqui, achei que ia ser uma bosta e gostei. Ganhei inscrito... Cara, o especial em pouquíssimos dias, uns três, quatro dias. Não, quase uma semana, vai. Meia milha de views. Aí, tipo, sem eu ter lugar nenhum pra divulgar no meu canal, que é um canal relativamente pequeno, né, em termos nacional, assim. E, cara, não gastei um real com isso daí. né E também quando eles fizeram os cortes que eles já fazem pra... Fudeu o cara, né? Com Nas páginas de fofoca. A maioria da galera falava assim, cara, mas eu também buguei com esse beijo. Tipo, ele não mentiu. Na real, cara, eu trouxe à tona um, um bagulho que buga a cabeça das pessoas. Porque, cara, o que surge de gênero novo? Pega minha mãe com 65 anos. Tu explicar pra ela orientação sexual e identificação de gênero. Duas coisas diferentes. Hoje eu, eu sei que existe travesti hétero. Olha a loucura. Mas tu explicar isso pras pessoas e, cara... Quando a galera diz assim, ah, mas eu tô cansado de explicar e tu tem que buscar aprender, eu discordo, sabe por quê? Porque eu sou negro, já fazem mais de, vai, 130 anos que acabou a escravidão e até Verdade. hoje eu tenho que ter empatia com um cara que não entende que é branco, que não entende que isso pode ser ofensivo e eu ainda explico. Agora os caras criam amanhã um novo gênero e não querem me explicar e me cancelam se eu não souber. Então eu trouxe à tona uma dúvida e uma pulga que ficou atrás da orelha de todo mundo. Então o cancelamento foi uma tentativa das páginas de fofoca, porque tem isso agora também. Tem a galera que cancela, mas em contrapartida tem a galera que tá cansada desse bagulho de tu não poder falar nada e de não... Medo, ter... é horrível isso. Tá chato, cara. cara. É tu horrível. pede desculpa, tu já tem que é fazer horrível. a piada e botar entre parênteses. Piada. contém ironia. Porque senão, cara. Porra, irmão. O nosso maior medo, por incrível que pareça, dizer coisas não pode ser crime. Não. É, é liberdade de expressão. Digo, ah, liberdade. Não, cara, liberdade de expressão. Você tem que dizer. A gente tem que ter a liberdade de dizer o que a gente sente. Isso é liberdade. Perguntar. Não, não é problema. hoje se você perguntar algum assunto delicado, não, ofende. Tá arriscado o a falar, grau. nossa, como é ignorante, é. seu preconceituoso, seu isso Cê aquilo. Você não sabe, caralho. Não e não é que eu sei, é, é, é, é o que eu tô, é o que eu tô querendo dizer, isso é sinceridade. O que tem de gente tendo que mentir, sendo ser aquilo que não é, que é o famoso lacrador, né? Isso, isso. O cara às vezes tem um negócio dentro, mas finge. Ele ilude, é. né? O colega se passando uma, a, a tal da empatia por a, ter medo de cancelamento, cara, né? Eu, é, é, eu entendo. Aqui, infelizmente, as pessoas não conseguem discernir o que é humor. É. Né? Não, os caras estão criminalizando, velho. Eu fiz uma piada também que teve da a Natália, que é a participante do BBB, que eu tinha, não, te não, ligo. Me ajuda. Aí fiz uma piada, né? Mas foi uma coisa bem leve no história ali. Eu nem falei o nome dela, não falei nada. Vazou um vídeo dela, né? Uh, fazendo flauteado. <risos> aí. Eu só fiz um storyzinho. Aí falei, caramba, bagulho, mano. Da, comentei. Não, não, não comentei. Nem comentei. Eu dei a entender tá. quem viu o vídeo. Né? Mas, vamos lá. Aí, tipo assim, é. ó. Aí o Gabriel Monteiro apareceu no feed com papel na mão. Eu fui ao MP e dei queixo no lugar do nego dia na cadeia. E nós vamos ver ele atrás das grades. E agora. <risos> aí. Cara, o cara queria me ver preso por causa disso. Entende a, a hipocrisia do lance? Porque o cara tá te julgando ali na internet porque tu fez um story sem o cinto. É. E o cara tá em casa batendo na mulher. A loucura, o, o que se transformou a internet é, é isso, cara. É, é, é, é, Entendeu? É um desafio para a humanidade, para a sociedade, melhor dizendo. É, entender o que tá acontecendo nesse momento é, ainda mais é lugar, bom ainda mais um lugar que a pessoa não é obrigada a mostrar a cara dela mano. eu sou a favor da liberdade eu posso criar um perfil falso agora aqui e sair regaçando todo mundo é. então aí é, mas é, é, eu sou a favor da liberdade eu acho que a liberdade ela é necessária, a gente não pode ficar é, cancelando não. proibindo eu acho que, cara a, o cara não gosta daquilo que você fala não vê não consome. Ah, não gosta do nego Não, o negudi, não, não vai no, no show dele. Não, não assim, especial. Acabou. Acabou, exatamente. O, o mercado, ele se regula. acho isso. Uhum. Ah. Se você é humorista e fala suas piadas. Não, porque ninguém é obrigado a ver, né? Não, e também ah. tem as, as, as. Como é que eu posso dizer? Nós temos um país com as leis e acabou. Hum. Quem se sentir lá, vai lá e o juiz avalia e tal. Acabou. né Perfeito, perfeito. Sempre foi assim. Ah. Mas o tribunal da internet, né? Faz parte, cara. Ah. É, eu... você, mas você é foda porque você provoca isso. Você <risos> sabe o que você tá fazendo? Não, eu faço. Sabe já pensando, sim. Já então faço. não essa essa aí da, que eu que eu falei. Tu do, provoca do né? cara, eu tava com um show na rua voltando depois de dois anos parado de pandemia. Aí eu falei, pum, Nossa. vendi os ingressos tudo. Olha lá, vendi os ingressos, fiz um show bom. Você tá se aproveitando do cancelamento? Cara, eu entendi que é o seguinte, vamos lá. Infelizmente a mídia se politizou as páginas de fofoca, tudo é politizado. O próprio Instagram. Se ele entender que tu é de direita, cai engajamento. Se é de esquerda, toca pra cima. E se tu for de direita, periga derrubar o teu Instagram, tá? Porque, por último, aí eu voltei com o Instagram, aí depois perdi de novo por causa da piada que tava lá no YouTube. Eu não fiz nada no Instagram. Ah, no você não fez nada. Nada! Ih, caralho. Aí tu entende o posicionamento? Tem alguém lá apertando o botão. Sacou? Isso é ditadura. Porque eles, eles te dão... Porque é quem mais luta pela liberdade de expressão que te priva. Tu é livre dentro do que eles querem que tu fale. Uhum. Se tu sair um pouco, não não concordo. E eles têm poder, cara. Eles têm poder pra, pra, pra movimentar as pessoas tanto que acontece muito comigo, assim, o cara me conhecer e dizer, pá, cara, eu achava que tu era um pau no cu. E tu é do...